Ô, irmão, estou indo para o culto, já pegou sua espada? Pronto. Não, Abestá, estou falando da palavra da sua Bíblia. Muita gente costuma usar o texto de Hebreus para dizer que a Bíblia é a palavra de Deus e que, portanto, ela é a nossa espada. Mas isso está completamente errado. Observe que o autor do texto está dizendo que a palavra é viva e eficaz. Isso quer dizer que ele está se referindo claramente a Jesus e não ao cânon bíblico que foi instituído por Roma no concílio de Nicéia no ano de 325, organizado três séculos depois do livro de Hebreus. Você pode confirmar essa interpretação usando outra escritura? O conceito de escritura sagrada também é uma coisa relativa. E ninguém é melhor que Jesus para trazer uma definição a respeito desse conceito. Então dá uma olhada lá em Lucas 24, verso 44. Jesus disse que deveria ser cumprido tudo aquilo que foi dito a respeito dele, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E no verso seguinte está escrito que Jesus abriu o entendimento deles para que eles compreendessem as escrituras. A gente pode entender que a lei de Moisés é o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia. Os profetas podem ser Isaías, Jeremias, Ezequiel, mas a gente não pode deixar de citar Enoque, que provavelmente foi o primeiro dos profetas. E nem podemos deixar de lado os profetas que vieram depois do primeiro século. E a gente pode citar Rick Joyner, por exemplo. Salmos vem da palavra psalmoi, que significam canções que são cantadas com saltério, que é um tipo de violão. Então, isso está relacionado com o livro de Salmos da Bíblia, mas também pode ser qualquer tipo de cântico ou hino que foi escrito antes ou depois desse livro. Tá bom, mas a palavra é a Bíblia ou é Jesus? No primeiro verso de João, capítulo 1, estava escrito que a palavra estava com Deus e era Deus. O termo palavra vem do texto grego logos, que pode significar também verbo, princípio ou simplesmente palavra. Mais adiante, João escreve que a palavra se fez carne e habitou entre nós. E aí você percebe que essa palavra, o logos, está personificada em Jesus. E esse termo logos também aparece naquele capítulo de Hebreus. Mas a palavra tem sempre esse sentido? No texto grego do Novo Testamento, você também encontra a palavra rema, que também significa palavra. E eu posso trazer dois exemplos. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus também disse que os homens vão prestar contas no dia do julgamento, quanto a toda palavra sem fundamento que eles disseram. Nesses dois casos aparece a palavra rema, que traz o sentido de palavra falada. Infelizmente, nas nossas traduções não é feita essa diferenciação, isso que acaba causando muita confusão. Como as pessoas não encontram em Jesus alguém que seja vivo, concreto, real, é natural que elas se apeguem mais a um livro do que a ele. Nesse sentido, a Bíblia se tornou um ídolo, um falso Deus, porque ela tomou o lugar de Jesus como um referencial para a igreja. As pessoas dizem, vamos fazer um estudo bíblico? Também dizem, tenha reverência pela palavra do Senhor. A Bíblia se tornou uma espécie de amuleto, em que você precisa carregá-la debaixo do braço para se dizer cristão. Você precisa jurar em nome dela, sendo que Jesus disse que a gente não deveria jurar por nada. Perceba que na grande maioria das pregações cristãs, o nome da Bíblia é mais citado que o próprio nome de Jesus. Porque para os líderes religiosos, a Bíblia tem mais autoridade do que a própria pessoa de Jesus. O que é estranho é que a própria Bíblia não fala da Bíblia. Você sabia que a palavra Bíblia não existe na Bíblia? Para terminar, eu compartilho com vocês a música Não Estou Sozinho, do Jacinto Faria, que foi gravada pela banda Dispensados. E no refrão diz que a sua palavra é luz. Faz aí um comentário para dizer se você acha que essa palavra é a palavra rema, no sentido de palavra falada, ou essa palavra é Jesus, porque Jesus é a luz do mundo. Você pode acessar essa música na descrição. E se você curtiu esse vídeo, não esqueça de fazer sua inscrição no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou!